E aí pessoal, beleza? É, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma dica para vocês de como tá alterando o tema do Cakewalk by BandLab. É, se você está chegando agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações a respeito do Cakewalk, entre outros assuntos. E vamos lá. É, primeiramente, a gente aperta ou a tecla P do teclado ou a gente vem em editar e preferências, por padrão, e vai abrir aqui o painel preferências, por padrão é, o, o Kickwalk, ele vem com o tema Tungsten, esse é o tema que por padrão ele vem na instalação, e temos aqui também o tema Mercury, que é esse tema, ele é um pouco mais claro, que ele se remete ao Sonar, o antigo Sonar, o, o, o Sonar Platinum, né, e tudo mais. E, então, caso você é, queira um, um outro tema, você tem a opção de editar o tema, tanto o Mercury como quanto o tem. você pode estar editando, ou então você pode estar baixando temas já prontos, que alguém já tenha feitas as alterações e está instalando. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é, você abre o seu navegador, você vem aqui em Cakewalk, você escreve Cakewalk no Google, né? você escreve Cakewalk by lab aí na frente você escreve Themes. E vai abrir aqui, ó, é UI Themes, né? no próprio site da Cakewalk. Então clicamos aqui para abrir, então a gente vai ter aqui é, os temas que as pessoas disponibilizaram para download. Temos aqui M M Slate, MSlate, MLux. Então você clica aqui em algum desses temas. Aqui temos esse aqui. Tem alguns detalhes em verde e tudo mais. Temos o MSlate. entre outros né então aqui por exemplo eu vou eu, eu gostei desse tema então eu vou clico aqui em free download here né clico em e ele vai abrir pelo drive google drive aí você vem aqui nesse arquivo .sth você clica aqui para fazer o download eu vou estar tá baixando aqui agora leite e o download na área de trabalho mesmo. Aqui você minimiza, também minimiza o programa. Então você vem aqui e vê que o arquivo está na minha área de trabalho. Então eu clico aqui com o direito do mouse, em copiar, aí eu abro aqui a pasta dos arquivos, né? Aqui no este computador, eu venho aqui em descolocar o C 2 pontos, e em CakeWalk Contento. Aqui temos aqui CakeWalk Themes. Abrimos aqui e com o botão direito do mouse clicamos em Colar. Colamos aqui dentro dessa pasta. Aqui podemos fechar. E agora nós abrimos novamente o programa CakeWalk. Apertamos eh, apertamos eh, a tecla P do teclado e aqui em temas novamente, é, vemos que já apareceu o MSlate, o tema que eu acabei de adicionar lá naquela pasta. Selecionamos ele, vemos aqui que já apareceu ó, é, uma, uma amostra do tema, né? clicamos em aplicar e fechar. Então veja que o tema que eu estou usando agora é o MSlate. Então, você pode estar fazendo download, tem vários modelos de temas, né? várias cores, né? Aí você pode estar procurando aquele que te agrada mais e assim tá é, fazendo todo esse processo. Colocando na pasta e tá utilizando ele no Cakewalk. Eu, particularmente, eu gosto mais do Tungsten ou do mercury. É o que eu mais utilizo. E é isso aí, essa foi a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso algum tenha alguma dúvida a respeito disso também. E se tiver alguma sugestão de conteúdo e tudo mais, deixe nos comentários aí que eu estarei gravando novos vídeos. Um forte abraço a todos e um obrigado. Até mais.